Opa, você aí já pensou em ganhar dinheiro com arbitragem de Bitcoin com uma inteligência artificial? É exatamente isso que eu vou te mostrar como no vídeo de hoje. Então, primeiramente, se você não sabe o que é uma arbitragem de Bitcoin, é basicamente você comprar o Bitcoin mais barato e vender mais caro, e aí você tem o lucro nessa diferença de preços. Então, eu vou explicar direitinho aqui para vocês no vídeo de hoje. A plataforma que eu tô mostrando, então, aqui é a Arbitrades, tá bom? E, basicamente, para começar, vale muito a pena você dar uma olhada no token que eles estão lançando agora, Bora Arbitrage Token, tá bom? Então não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas aqui tá falando que falta 3 dias, 3 horas e 20 minutos Então corre, né? Eu acredito que tem muito potencial de valorização esse token deles, porque é uma plataforma crescendo, né? Então o token tem tudo também pra crescer tem uma comunidade forte por trás bem bacana, bastante lucro a galera tá lucrando, então dá uma olhadinha nesse token vou deixar o link pra vocês aí embaixo E enfim, pra começar você precisa também se cadastrar na plataforma, obviamente, pra você começar a operar. Então aqui você coloca name e last name, ou seja, o seu nome e o seu sobrenome, o seu último nome, né? Aqui você coloca o phone number, que é o número de telefone, e aqui o DDD. Então presta atenção, olha só, aqui você tem que selecionar BR mais 55, se você for do Brasil, caso seja de outro país, como Portugal, enfim, seleciona o DDD certo. Aí aqui você coloca o e-mail que você usa, né? E aqui password é senha, então você coloca a senha, confirma, né? Coloca novamente a senha, clica aqui, ó, eu aceito os termos de condição e sign up, que é cadastrar na plataforma. Beleza, feito isso, tá aqui o painel é né, o inicial da plataforma, ok? Lembrando, aqui você inicia com é, o valor zerado, né? E aqui, basicamente, você tem que depositar. Então, para isso, você clica aqui em depósito, olha só. E aqui vai aparecer, basicamente, uma carteira Bitcoin, ok? E também uma carteira Dogecoin, porque você tem duas opções. Ou você deposita em Bitcoin ou em Dogecoin. Em Bitcoin, tem uma taxinha da rede Bitcoin, é normal, é da rede mesmo do Bitcoin, não é uma taxa deles. Já em Dogecoin, não tem taxa. Então, você seleciona qual que você quer e pega a carteira aqui, copia. E aí, basicamente, você tem que depositar, Aqui na conta da minha Binance, né? Que você pode depositar aqui com a conta Binance ou com a sua carteira é que você tiver. Enfim, você vai clicar então aqui em saque, no caso, né? Então aqui pode ser em Bitcoin, por exemplo, como vocês podem ver. No caso, eu clicaria aqui em saque. Do Bitcoin, ou você pode também, como eu falei, converter ali. Ó, você clica em converter dogecoin, aí eu converto aqui os Bitcoins para dogecoin e também posso sacar por aqui, beleza? Mas enfim, para você ver, por exemplo, aqui o saque de Bitcoin, então no caso aqui eu clicar em saque e tá aqui ó, Bitcoin, entendi aqui endereço, colo o endereço, já aparece aqui ó, que tá tudo certo e eu posso tá colocando a quantia que eu quero sendo no mínimo 0.01 tá? Então aqui você coloca a quantidade que você quer, por exemplo, clica no saque, vai ter as confirmações de e-mail de celular, verificação de segurança. Das sua Binance ou da corretora que você quiser e é isso. Pronto, depositado vai aparecer seu saldo, vocês podem ver que aqui no meu caso eu tenho 0.003 Bitcoin, eu vou mostrar quanto é isso pra vocês, tá bom? Então vamos lá, vou colar aqui e a gente vai ver aqui no Google mesmo então 265 reais ok? Então galera, eu coloquei aqui um valor de acordo com a minha realidade, né? Um dinheiro aqui que eu posso estar tá investindo nesse tipo de plataforma, você tem que ver aí o seu perfil de risco, quando você colocaria na plataforma. E agora basicamente pra você começar a lucrar, é muito simples, né? Depois depois de depositar, você pode começar a operar com esse valor e buscar os lucros, você clica então nesse botão do meio e você pode ver aqui que é o que eu expliquei para vocês no início, aqui aparece cotações a todo momento aqui na parte de cima de uma corretora o valor do Bitcoin, e embaixo você pode ver uma outra, um outro valor por quê? Porque tem diferenças de corretoras né então aqui por exemplo, você compra numa corretora por R$16.600 e vende aqui nessa por R$16.700 então tem essa diferença de 100 dólares por exemplo, que tem o lucro e aí de acordo com o valor que você depositou, tem uma partezinha desse lucro do que eles compram que vai para você, né? Então é, vamos botar em números pequenos, se você comprar por R$16,00 é, e vende por 17 numa outra corretora você ganha um real de lucro então essa que é a ideia isso que é a arbitragem de Bitcoin né você compra mais barato numa corretora e vende em outra mais caro e tudo isso não é nem a gente que faz como eu falei para vocês é inteligência artificial IA né então é o um robozinho ali artificialmente inteligente que vai fazer essa operação muito rapidamente ali várias operações e vai tendo lucro você ganha dinheiro com isso é, basicamente assim que funciona. Então vocês podem ver aqui a minha balança, a taxinha que eles cobram, e basicamente aqui, olha só, é, o lucro também aparece. E agora, muito simples, você clica aqui em Start, depois que tem o valor ali, na sua plataforma e pronto A arbitragem foi requerida com sucesso E agora vocês podem ver que zerou aqui o meu valor Eu perdi esse valor? Não, não perdi Basicamente apenas ele está em operação Vocês podem ver aqui que ele está em operação, olha só Beleza? Então basicamente aqui em operação Aqui mostra os ganhos, a taxa deles Que eles ganham em cima do nosso valor, obviamente né A taxa deles, e aqui quanto que eu vou ganhar de lucro Confirmo aqui E pronto galera, é muito simples, tá? Agora a gente tem que esperar, dá pra fazer algumas operações ao longo do dia Mas como a ideia aqui é ensinar vocês, eu vou deixar só essa operação Operação aqui rolar, tá bom? E depois eu volto, eu vou cortar o vídeo. Depois eu volto mostrando o resultado, quanto que deu de lucro. Lembrando que a gente tava com 0.003. E aí depois a gente vai voltar e vai conferir o resultado e vai também fazer o saque. Para fazer o saque aqui, estou na minha Binance novamente. Agora você clica em depositar, tá bom? Então, aqui na parte de Bitcoin você seleciona a rede novamente, por exemplo, BTC, tá? Vai copiar o endereço, coloca aqui o nome e coloca aqui o endereço do Bitcoin e salva, ok? Basicamente, confirma sua senha aqui, ó. Vou colocar minha senha, ok. E pronto. Agora tá cadastrado aqui pra mim tá fazendo o saque. Então depois eu venho aqui e vou clicar aqui, olha só, nessa setinha aqui, e vou colocar o valor. Já que ainda tá em operação, ainda não tá desbloqueado aqui, mas depois eu volto e a gente faz esse saque, fechou? Bom, galera, tô de volta, como vocês podem ver, passou aí algumas horas, já tô no outro dia. E aqui saiu o resultado da nossa operação de arbitragem com Bitcoin Arbitrades, ok? Então vocês podem ver aqui, recente arbitragens, né? Arbitragem recente. E tá aqui o nosso lucro, fechou? Não é muito, tá? 15 centavos. Mas a gente pode fazer bastante ao longo do dia Então vocês podem ver aqui o lucro, as taxinhas que eles ganhou Quanto eu ganhei, enfim A quantidade que eu tinha, quanto virou Tudo mais tá aqui, fechou? Então eu já tô no lucro aqui em Bitcoin, né? Eu tinha 0.003 Bitcoin só Agora tem tenho 0.003 Então esse 622 aqui é lucro que eu tô tendo, beleza? Então é basicamente isso Eu posso fazer outras operações Mas eu já vou estar tá sacando aqui agora Por quê? Porque o objetivo aqui do vídeo É mostrar pra vocês, né? Que a plataforma funciona É mostrar aqui o comprovante de saque Então é isso que eu vou fazer Obviamente o ideal é ir fazendo mais arbitragem para realmente ter um lucro considerável Então depois, com certeza Se vocês apoiarem deixando o um like nesse vídeo Vou trazer mais vídeo Eu deposito novamente aqui E faço mais operações E aí tem um lucro mais top, fechou? Mas enfim, vamos clicar então em Withdraw que é o saque, tá? Eu já configurei pra vocês, né? A gente já tinha feito é, na outra parte do vídeo Então agora, só vem aqui na sua carteira Que você se cadastrou aqui, conectou nesse Stick, no meu caso Eu clico aqui na setinha do lado direito E aqui é a monte a quantidade Clica na setinha aqui, pronto Já tá todo o valor, tá? 0.00300622, fechou? Aí eu posso clicar aqui em Send, por exemplo Vai aparecer aqui pra botar a senha Vou colocar aqui a minha senha Ok, e pronto, ó Tá aqui pendente de review O que que é isso? Basicamente vai ter o pessoal do suporte que eles vão ver se tá tudo é ok, se você não, não fez nenhum bug no sistema, enfim, nenhuma trapaça e eles vão confirmar ah, o seu saque. Eu vou esperar então, vou dar mais um corte nesse vídeo e assim que cair na minha Binance, eu mostro o comprovante para vocês e a gente finaliza o vídeo. E bom pessoal, deu tempo aqui de eu almoçar, voltar, alguns minutinhos e foi feito aqui o pagamento, deu certo o saque. Então como vocês podem ver, aparece aqui a notificação no e-mail. Depósito concluído com sucesso, tá? Tá aqui a quantidade de Bitcoin. E vocês puderam ver que diminuiu um pouquinho ali a quantidade que eu tinha. Por quê? Porque tem uma taxinha, tá? Mas a ideia, como eu falei pra vocês, não é realmente ter lucro no vídeo. É mais mostrar como funciona. Porque pra ter lucro, tem que ficar mais tempo ali usando, fazendo mais operações. Então a ideia foi só mostrar que a plataforma tá funcionando, tá pagando. Espero que continue assim, tá bom? E agora você faz a sua decisão, né? Os links estão aí embaixo. Você pode estar tá acessando. Você escolhe o valor que você quer depositar. E aí faz várias operações manter um lucro constante, e aí depois sim, dá pra realizar o saque com o lucro, beleza? Aí eu fiz um saque aqui pra mostrar pra vocês como funciona deu tudo certo, então a plataforma tá aprovada, e espero que continue assim fechou? Galera, vou ficando por aqui valeu e até a próxima